Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Glorificado seja Jesus por nós ter mais esse momento de aprendizado da palavra dEle, nosso estudo bíblico. Antes de tudo, eu gostaria de orar, convidando os irmãos que pudessem estar orando comigo nesse momento, pedindo que o Espírito Santo nos ajude e nos oriente a entender mais ainda da Tua palavra. Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, estamos para pedir humildemente, Pai, que o Senhor envia o Teu Santo Espírito, Pai, para que a gente possa entender mais da Tua Palavra, entender a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nos ajude, Pai, nos ilumine nesse momento, Senhor. Abra o nosso entendimento, Pai, e abra também os olhos dos nossos corações, Senhor, que a gente possa cada vez mais estar dispostos e disponíveis, Senhor, a aprender da Tua Palavra para Te agradar e Te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido a todos que puderem acompanhar em suas Bíblias o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42, diz assim. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. A Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, irmãos, aqui nesses versículos nós temos um episódio que aconteceu com Marta e Maria. Marta e Maria, elas eram duas irmãs que viviam em Betânia. Quando uh, Jesus e seus discípulos foram à aldeia, eles ficaram hospedados na casa de Marta. E Marta recebeu Jesus e seus discípulos com muito amor e dedicação. E com toda a dedicação, ela servia a todos. Mas... A, a irmã de Marta, Maria, ela decidiu ficar ouvindo as palavras de Jesus, sentada aos pés dele, dedicando toda a atenção a ele, sem se preocupar com mais nada. E Marta, ela não gostou muito dessa atitude da irmã. Ela perguntou, questionou Jesus se ele não iria falar nada, se ele ia deixar que ela ficasse trabalhando sozinha, servindo todo mundo sozinha. Então, a Marta pediu que Jesus mandasse Maria... Uh, que fosse ajudá-la, né? E Jesus, com muito amor, respondeu assim, no versículo 41. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, aqui Jesus ele mostrou que a ansiedade e toda a inquietação das tarefas não era mais importante que ouvir a palavra de Deus. E essas duas irmãs, Marta e Maria, eram também, são as mesmas que são irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. E esses três irmãos, eles eram muito amigos de Jesus, eram amigos próximos. E essa história, irmãos, de Marta e Maria, ela nos traz alguns ensinamentos para nós nos dias de hoje também. E um deles, o primeiro, é que Marta, ela é o exemplo de muitas pessoas na atualidade, muitos de nós. Porque Ela tem um estilo de vida hiperativo e, podemos dizer, caótico. Infelizmente, uh, temos nos habituado a viver cheios de programações, de agendas lotadas e, muitas vezes, a gente acaba se perdendo com as distrações. A Marta, ela representa pessoas que têm uma vida corrida e agitada. Pessoas que têm muitas tarefas e também que se dedicam muito em servir as pessoas. E isso não é ruim. Jesus ele não reprovou o serviço de Marta. O problema é quando fazemos tudo isso cheios de ansiedade e frustração, porque não, não, muitas vezes não estamos sendo valorizados pelo nosso trabalho ou não estamos recebendo a ajuda que gostaríamos de receber. Um segundo ensinamento, a Maria, ela nos ensina que está na presença de Jesus é a maior prioridade em nossa vida. A Maria, ela tinha Jesus em sua casa e aproveitou essa oportunidade para aprender de Jesus. E assim como Maria, nós devemos silenciar todas as vozes, as preocupações que nos deixam ansiosos, as distrações inúteis em nossas vidas e estar sempre aos pés de Jesus. E hoje nós temos muitos exemplos de coisas que nos distraem, que tiram a nossa atenção, que tiram o nosso foco. Uma delas são as redes sociais. Quanto tempo nós gastamos rolando o celular no Instagram, muitas vezes, assistindo ou vendo coisas que não nos edificam? Então, assim como Maria, nós devemos estar aos pés de Jesus, aprendendo da sua verdade em todo o tempo oportuno. E muitas das vezes, ignorando alguns afazeres que podem esperar um pouquinho e dar preferência às coisas do reino. Pois com certeza, todos nós, nós temos muitas tarefas, muitos compromissos. Mas se a gente fizer uma análise sincera do que a gente pode deixar para depois, para naquele momento a gente buscar o reino de Deus, com certeza terão tarefas que podem ser adiadas para que as coisas do reino venham em primeiro lugar. E o terceiro ensinamento é a importância de ouvir a Palavra de Deus. Jesus ele disse a Marta que Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? A Palavra de Deus. Então percebemos que devemos priorizar a melhor parte. Devemos ler, estudar, buscar a revelação na Palavra de Deus, meditar na Palavra dEle. E assim sendo submissos a Jesus. Estar na presença de Deus deve ser a nossa prioridade. Marta, ela estava tão preocupada com as tarefas da casa que acabou perdendo a oportunidade de passar um tempo com Jesus. Um tempo valioso. E o quinto ensinamento dessa passagem de Marta e Maria é o perigo da distração. Muitas vezes nos distraímos com tantos afazeres, programações... Que acabamos deixando as coisas mais importantes para depois. E o que seriam as coisas mais importantes para nós cristãos? A nossa vida de oração, o nosso devocional, a nossa leitura da palavra, isso sim são coisas importantes para nós. E o sexto ensinamento é o serviço e a devoção. À medida que nós vamos avançando, Sendo mais intimidade com o nosso Deus, com o nosso Pai, a gente vai nos tornando mais aptos para servi-lo em espírito e em verdade. O serviço de Marta não era ruim, muito pelo contrário. Ela estava tão preocupada em agradar os seus convidados e as suas visitas que acabou deixando a ansiedade tomar conta e assim também um certo orgulho. Ela acabou não dando total dedicação e atenção ao Senhor Jesus. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, do nosso Rei Jesus, nós temos que entender que não é o que fazemos que deve ser considerado o mais importante e valioso. O foco deve estar a quem estamos servindo. Tudo o que nós fizermos deve ser para a glória de Deus e também para a bênção do próximo, para a bênção das pessoas. Nada deve ser para o nosso próprio louvor mas tudo o que a gente fizer tem que ser para honra e glória do nosso rei Jesus. E o sétimo ensinamento fala sobre o equilíbrio. A escolha que a Maria fez, ela deve ser elogiada, mas isso não significa que as tarefas e os afazeres e outros serviços devam ser deixados de lado. Vamos ler juntos Mateus 9:37. Mateus, capítulo 9, versículo 37, nos diz assim. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os, traba os trabalhadores são poucos. Tanto na igreja como na sociedade em geral, há muito trabalho a se fazer. E para isso é necessário trabalhadores com dedicação e que sejam fiéis, que sirvam com fidelidade. Temos e devemos que equilibrar a nossa vida espiritual e a nossa vida a nossa vida social, mas sempre priorizando em nossa vida o nosso momento com Deus, a nossa vida com Deus. E o oitavo ensinamento é sobre a compaixão e o ensino de Jesus. Apesar de Jesus ele ter repreendido Marta pela preocupação com as tarefas domésticas, Jesus ele mostrou amor por ela. Ele a ensinou sobre as prioridades da vida. Da mesma maneira, hoje, Ele está fazendo com nós, nos mostrando e nos ensinando o melhor caminho e a boa parte que devemos sempre escolher. Isso também nos mostra que Jesus se importa com todos os aspectos da nossa vida. Ele sabe que que todos nós temos muitas tarefas, somos muitos, muito compromissados, mas que nós devemos confiar nele, que colocando ele sempre em primeiro lugar, ele vai nos dar a paz e a dedicação necessária para poder cumprir com todos os nossos compromissos, inclusive os nossos compromissos ministeriais aqui na igreja. O nono ensinamento, irmãos, fala sobre agrade-se no Senhor. Agora eu convido a todos para a gente fazer um teste junto, uma autoanálise, sermos sinceros com nós mesmos, para a gente entender o que a gente está colocando em primeiro lugar na nossa vida. A primeira pergunta que eu tenho é, o que tem ocupado o lugar principal nos meus pensamentos? Cristo e a salvação ou o mundo e as coisas do mundo? A segunda pergunta, estou sempre cansado com muitos afazeres? Será que eu tenho dedicado tempo de qualidade no secreto com Deus? Será que pela, pela minha canseira, por eu estar tão cansada, eu estou me dedicando, uh, deixando um tempo de qualidade no secreto com o nosso Deus? Será que isso está acontecendo em nossas vidas? Outra pergunta. Será que tenho pensado que agrado mais a Cristo quando eu foco nas coisas visíveis a Ele? Quanto valor e tempo eu tenho dedicado... Nas coisas que são pouco vistas, como oração, devocional, jejum, intercessão, estudo bíblico. Eu tenho gastado mais tempo nas coisas que todos veem nos servir, ou eu tenho gastado mais tempo onde só eu e Jesus estamos vendo o que está acontecendo no nosso íntimo, no nosso secreto. Com certeza, irmãos, se a gente escolher a melhor parte, Deus, através da palavra e do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar a priorizar o melhor e ainda, por cima, conciliar os nossos afazeres diários. Mas tudo isso para honra e glória do Senhor Jesus. E o décimo ensinamento fala sobre as coisas boas podem nos distrair da, coisa, da melhor coisa da vida. Por quê? Porque existem muitas coisas boas. E apesar delas de serem até benéficas, elas não são a melhor parte. Por exemplo, o nosso conforto, a nossa posição profissional, o nosso lazer, mídias, atividade física, a nossa carreira acadêmica e entre muitas outras coisas, tudo isso é bom em certa medida. Mas isso tudo é coisas aqui da terra, são coisas terrenas. E isso um dia pode nos decepcionar. E isso tudo, irmãos, apesar de ser bom, não é o pão da vida. Isso tudo, eles, essas, todas essas coisas boas aqui da Terra, elas não conseguem nos satisfazer por completos. Por quê? Porque não é a nossa maior necessidade. A maior necessidade é a presença do Senhor, é a necessidade de Deus. Mateus 11:28. eu convido todos a ler comigo. Mateus 11, do 28 ao 30 nos diz Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu os aliviarei Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês acharão descanso para sua alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Ao contrário de Cristo Isso tudo nos deixa cansados, ansiosos e muitas vezes frustrados querendo mais, não estando satisfeito com o que a gente já tem. E como a gente leu agora no livro de Mateus, o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Outro texto, irmãos, Filipenses 4. Filipenses 4:7 nos diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E agora, já finalizando o nosso estudo, eu gostaria de ler Mateus 6,33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, com certeza, a nossa melhor escolha é, a se fazer na nossa vida é escolher a presença de Cristo e dos seus ensinamentos. Não há nada no mundo que supere a graça e a presença de Jesus. Essa é a única coisa que deve estar acima de tudo e de todos em nossas vidas. As coisas boas aqui da terra, as coisas terrenas, elas são passageiras e, e se apagarão algum dia. Mas quando nós escolhemos o melhor da nossa vida, a melhor parte... Ela é refletida em nossa vida agora, no presente, e produz frutos para a eternidade. Jesus, Ele nos diz em Mateus 24, 35, que tudo pode passar, mas as suas palavras não passarão. Que a partir de hoje, possamos nos avaliar, avaliar as nossas prioridades, e com a ajuda do Rei Jesus, nós colocar o reino dele em primeiro lugar, honrando e glorificando o nosso amado Jesus. Com toda certeza, essa é a melhor parte e nós poderemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe.